final, foi muito linda, disse o Pedro, é muito lindo essa, disse o Jorge, muito barato, o transporte, disse o César, bom, tem que levar, disse o Paulo, hoje o único que

o trecursal do basteiro, para analisar o seu texto e utilizar o Euro, Euro

Outra posição para Pedro de Otobre de Lava, terceira posição para Carlos Santos, quarta posição para Gonçalo Alves, o centro da Marquinhos de Ceia, Luís Miguel Santos. Ivan, novo campeão de Portugal.

Do Decátulo, como é que te sentes? Bem, em primeiro lugar estou muito contente, eu não esperava de longe vencer a prova e portanto estou muito contente, eu superei as minhas expectativas e superei-me a mim mesmo acima de tudo. Como é que foram estes dois dias duros de provas?

Foi de longe uma das competições mais difíceis que eu já tive, em termos pessoais, não a nível competitivo, porque a preparação foi difícil e chegando cá com inúmeros problemas, lesões, dores, e, e foi muito exaustivo, até a última competição foi dar tudo por tudo, porque também não, não estava livre dos, dos adversários, estava muito perto.

Uma retrospectiva desta época, como é, que correu, como é que correu a época inteira? Bem, de modo geral, a época foi excelente, bati muitos recordes pessoais, foi a primeira época em que foi uma competição internacional, a Madeira. Um...

Uh, no entanto, foi uma, uma época muito difícil, uh, uma época com bastantes obstáculos, porque entrei na faculdade e, entre, uh, e pronto, foi muito difícil conciliar as, do, as duas coisas, que era a faculdade, que era o, os treinos, e portanto, pô, mas acima de tudo estou muito satisfeito, foi uma excelente época.